Amigas, amigos, irmãos e irmãs, confrades, pais e bem. é Com muita alegria que neste momento, junto com todas as equipes da província em preparação ao ano jubilar, posso dizer que, como coordenador, estamos abrindo este ano hoje, 2 de outubro de 2015, aqui na Paróquia São Francisco. E queremos, com este ano, 50 anos de autonomia, retomar com toda a intensidade o que desde o tempo de Francisco, ele e os frades desejam e nós nos últimos capítulos estamos procurando cada vez mais tomar consciência. Viver a nossa vocação franciscana no mundo, ali aonde estamos inseridos com as comunidades, com os grupos, com as pastorais e em comunhão profunda com a igreja e também com todos os movimentos sociais que querem, como nós, como Francisco, manter sempre ao centro a dignidade da vida, a organização social, a defesa de toda a criação. E para conseguirmos viver profundamente este nosso tema de vivermos a vocação franciscana no mundo, acreditamos que não temos outra forma a não ser ir nos tornando sempre mais e melhor irmãos, e menores neste nosso tempo, sempre com os menores. E este é um caminho sempre desafiador, nos mantermos menores e aceitar e acolher que no caminho Deus com os irmãos que vamos encontrando, as irmãs, vão nos tornando menores. Ou, como diz o próprio Jesus Cristo, e Francisco o viveu servidores da vida servidores das necessidades menor nesta dimensão e menores também na dimensão de que também somos necessitados e queremos continuar compartilhando o que somos dando e recebendo e dentro da nossa grande programação que vai até outubro do ano que vem queremos também destacar neste momento com muita brevidade o segundo encontrão dos jovens que vai acontecer em Lajado no mês de abril e que já há mais de um mês temos muitos jovens envolvidos preparando. Vamos também, durante este caminho, com nossas lideranças das paróquias, das nossas frentes de atuação, fazer o que chamamos assim o grande sínodo, o grande encontro dos que conosco compartilham os vários projetos sociais e também evangélico-pastorais. Não podemos não fazer também uma memória do caminho e traduzi-lo na comunhão com nossa família franciscana. Temos nessa dimensão, previsto uma parceria com a Steff, de um grande simpósio sobre a identidade e a missão franciscana, que devidamente será anunciada e aberta a todas as pessoas que dela quiserem tomar parte. E, concluindo o jubileu, nós queremos celebrar e escolhemos com alegria celebrar esta conclusão na casa de nossa mãe, Mãe Aparecida, onde como província, como paróquias, como frentes de pastoral, no mês de agosto, no dia 20, estaremos lá, agradecendo junto com a mãe todos os frutos que a nossa província conseguiu, ligados à árvore que é o filho produzir, e de novo com ela dizer ao Senhor, eis-nos aqui, os servos, os menores, para mantermos a fecundidade da vida e celebrá-la com o capítulo provincial em outubro, retomando e ressignificando os projetos. E, com muita alegria, temos a unidade de todos os irmãos e irmãs onde estamos presentes. Não seria possível celebrarmos este jubileu sem tantos e tantas pessoas que compartilham este caminho conosco. E vamos ter ao longo do ano, quase diria em doses homeopáticas, mais de 100 entrevistas e depoimentos que serão apresentados nesta rica partilha do carisma, da vida e da vocação. E concluindo, que o anjo que conduziu a província, conduziu e conduz toda a família franciscana, continue nos conduzindo e dizendo, como disse para Maria, preciso, desejo que todos continuem dando a luz ao projeto de Jesus. E aí com Francisco vamos poder sempre nos reconhecer como mães, irmãos e irmãs, de Jesus, tão presente em cada rosto, em cada gesto de amor, de solidariedade. E queremos contar com todos. Muita luz, muita paz. Música